Olá família SWA, tudo bem com vocês? Gente, voltei com dica rápida e hoje a gente vai falar sobre mala, o que você trazer ou não trazer na mala. bom vamos começar pelas roupas calça jeans eu super recomendo você trazer calça jeans porque aqui corte da de roupa é totalmente diferente do nosso então se você tem alguma calça específica ou marca específica que você gosta eu acho super justo você trazer as suas calças jeans porque aqui não são tão boas quanto as nossas então se você tem alguma Alguma calça que você goste, marca, enfim, traga, tá? Outra coisa, se você é a pessoa fitness, ou não precisa ser nem tão fitness assim, mas gosta de fazer uma caminhada, de fazer uma academia, ou até aqui, igual aqui que a gente gosta de fazer trilhas, eu recomendo muito que você traga as suas calças também, as legs, né? Pra, de ginástica, de academia, enfim. Por quê? Porque aqui até são boas, mas não tão quanto do Brasil. Outro motivo é que no Brasil você consegue comprar umas calças melhores pra um preço legal, e aqui acaba saindo um pouco mais caro quando a gente converte. Então pelo preço que você pagaria aqui em euro, é melhor que você compre em real e traga pra cá, porque isso aqui é muito bom. Outra coisa importantíssima, remédios, tá? É muito importante você trazer, por quê? Porque às vezes tem muito, né? A gente já conhece nosso corpo, a gente já passou por médicos aí, então principalmente as mulheres que é, vêm e tomam anticoncepcional, tragam o anticoncepcional pro, pro tempo que você vai ficar aqui no seu intercâmbio. Você não consegue comprar aqui sem receita como a gente consegue comprar no Brasil. Então se você... Usa anticoncepcional, traga o seu. Outros tipos de remédio também, pode trazer todos os tipos de remédio que você já é acostumado para todas as ocasiões: febre, dor de cabeça, cólica, enfim, o que você precisar e que você achar necessário. Eu acho super necessário trazer um pouquinho aí de cada, principalmente antibióticos, anti-inflamatórios. Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer aqui. Um ponto importantíssimo. Se você usa remédio controlado, se você toma remédio controlado, você pode trazer, tá? Porém, com receita, traduzido e assinado pelo seu médico. Certo? Ah, mais uma dica para mulherada. Porque eu sei que a gente, mulher, tem negócio de unha, de remédio anticoncepcional, é mais coisa que homem, né, gente? E a gente sempre pensa em umas coisinhas a mais. Pensando nas nossas uninhas, né? Aqui você não acha esses essas cores muito claras principalmente renda que a gente gosta por exemplo de passar fazer as unhas dos pés enfim então se você gosta desses Esmaltes mais clarinhos, uma também que aqui é caro, tá gente? Vamos combinar que esmalte aqui é caro, né? E não adianta que tem coisa que a gente converte. E esmalte é uma coisa delas. Outra dica é também dos nossos alicatezinhos de unha, tá? É muito bom trazer, porque aqui você até acha, mas não são tão bem amolados quanto o nosso, né? Então traga tudo que for unha assim que você conseguir trazer pra fazer sua unha, ó. Ah, uma dica também importante é que se você gosta de fazer um skincare, usar uns produtinhos pra pele, pra cabelo, eu sugiro que você deixe pra comprar tudo aqui. Por quê? Porque são produtos que normalmente no Brasil é super caro e aqui a gente consegue né, ter fácil acesso e é mais em conta também. É, a não ser que você use já alguns produtos específicos que você precisa usar pra sua pele ou pro seu cabelo e que você não consiga encontrar fácil aqui, certo? Principalmente para quem tem cabelos ondulados, cacheados. É, produtos aqui para cabelos cacheados ou ondulados não são tão bons, não, você não encontra fácil assim. Até tem, mas são um ou outro. Então se você, produtinho para cabelo, se você tem cabelo ondulado ou cacheado, traga o seu produtinho que você gosta daí, porque aqui não é fácil achar. Ainda falando do que você trazer na mala, você pode trazer camiseta, tá? Não precisa não deixar tudo aí. Se você quiser trazer algumas camisetinhas, algum short, saia, vestido, aqui tem verão também, tá, gente? Claro, não é igual o verão nosso do Brasil, não é? Né? mas você vai viajar aqui também. Então sim, tem os que a gente, gosta, aquele vestidinho que a gente gosta mais, como eu já falei das calças. Os cortes das roupas aqui são totalmente diferentes e que muita gente não vai se adaptar ou não vai se sentir confortável. Então se você já tem aquele vestidinho, aquele shortinho, uma blusinha que você gosta, traga, tá? Porque não adianta, você não vai ficar só aqui. Você vai querer viajar, principalmente no verão. Então vai ter lugar sim que você consiga usar. Inclusive eu não trouxe e me arrependi. Certo, eu falei de tudo aí, do que vou colocar na mala, mas eu vou abrir um parênteses aqui, certo? Do que você não precisa trazer. Secador, chapinha, para os homens, é, maquininha de barbear. Gente, isso aqui não é necessário você trazer. Por quê? Uma, porque aqui é 220, né? Então as tomadas aqui, a maioria é nossa, não é bivolt é 110 nem todos são os 220 então não traga uma porque aqui também é super barato e você tem super acesso e é bem baratinho perto do que a gente tem no Brasil tá então isso aqui não é necessário você trazer na sua mala agora eu vou trazer para vocês sobre sapatos gente isso aqui a gente não usa mais elas não usa mais claro que usa mas aqui a gente anda tanto mas a gente anda tanto que você só vai usar tênis. Tá? Uma botinha a gente até usa, né, principalmente com época de chuva, mas as botinhas, as minhas pelo menos, eu comprei todas aqui. Porque aí você já compra aquela preparada pro frio, pra chuva, que nem todos os nossos sapatos que, que a gente tem no Brasil vai funcionar aqui. E sapato de salto é uma delas, tá? Esse aqui eu comprei aqui, mas eu usei só pra ir num casamento, mas gente tá nunca mais, então tá aqui, tá quase mofando já. Então não tem nem muita necessidade, não precisa trazer rasteirinha, esse tipo de, de sandália também não tem necessidade porque a gente realmente só usa tênis, tá? E aí quando você vai viajar, a gente já conhece aquela lojinha da pênis, né? Você vai lá, compra uma baratinha para você viajar aqui, usa naquele momento que super te ajuda. Outra coisa importante que a gente não deixa de trazer é a nossa querida vaiana. Você até acha a vaiana aqui, porém é caro, né? No Brasil já é caro, aqui é mais ainda, então não compensa. Traz do Brasil aquela vaiana que você gosta, porque aqui é mais carinho. Antes de falar sobre casacos, né? Roupas de frio, eu vou trazer essa aqui pra você, ó. Porque eu trouxe muitas blusinhas do Brasil que a gente costuma ter, né? No, no nosso inverno, a gente sempre tem essas blusas de linha, né? E vou ser bem sincera, eu tinha bastante, não trouxe todos, eu trouxe algumas, mas foi o que me salvou também aqui no inverno. Porque você coloca ela por baixo, você coloca uma blusinha fina, ela por baixo e o casaco que você vai comprar aqui gente é sucesso esquenta que é uma beleza então fica a dica aí falando agora de casacos de frio porque eu sei que acho que é uma das mais dúvidas Né? Ah, Se não leva roupa de frio não leva, funciona não funciona enfim vamos falar sobre isso aqui agora vou fazer duas comparações na verdade eu vou mostrar as roupas que as blusas que eu comprei aqui e é que eu trouxe do brasil pra vocês terem uma ideia. vamos lá essa blusa aqui eu trouxe do brasil tá ela você vê que ela não é, ela não aguenta chuva, mas ela é de pelinho por dentro, tá? Mas é aquele negócio, não aguentou pra chuva, ou seja, chegava encharcada em casa, no trabalho, enfim. E aí, eu vou mostrar para vocês agora as duas blusas que eu, que eu comprei aqui. Inclusive, gente, uma dica. Se você vai chegar aqui no verão, já aproveita para comprar essas blusas, porque essa minha blusa eu comprei no verão, porque tava mais da metade do preço. né? Então isso aí já ajuda bastante no nosso bolso, principalmente para você que tá chegando. Como vocês podem ver, por dentro ela também é de pelinho. Diferente da que eu comprei no Brasil, é de pelinho, mas ela é mais fina do que essa aqui, essa aqui é um pelinho bem mais grosso, quando tem assim essa, essas entradinhas ou quando ela é bem assim fechadinha na manga, pode saber que ela vai segurar a chuva normalmente os bolsos também é super fechados ou é um pouquinho mais para dentro e o, e a, o tecido né, esconde mesmo o bolso, então e essa blusa gente me salva demais na chuva, então molha, encharca mas por dentro eu fico super quentinha, não deixo molhar meu corpo. Então ela é muito boa. Um detalhe importante é que é muito bom ter toca, viu, gente? Tudo bem, eu também não gostava de usar com touca, não. Mas aqui é essencial, principalmente, né, gente? Porque a gente não é obrigada a ficar molhando o cabelo o dia inteiro. E o rosto também. Então, essas tocasinhas ajudam demais. Agora, uma blusa, que é muito comum você ver aqui nas ruas também, ela não é muito quente, mas é como se fosse uma capa de chuva mesmo. Então, por exemplo, neste momento que a gente tá agora, que tá entrando no outono, tem, né, dando umas chuvazinhas, um friozinho. Então, ela não é tão grossa, ela é super fina. Só que, ela é própria para tomar chuva. No inverno, né, não vai dar, a gente vai ter que usar uma mais grossa, mas se você coloca umas blusas quentes por baixo e ela só por conta da chuva, já te ajuda demais também. Essa eu comprei aqui, inclusive, também comprei no verão, todas as duas que estavam naquele precinho ótimo. Antes de a gente terminar aqui, para eu falar um pouquinho mais sobre a mala, eu queria também abrir um parênteses sobre o que não trazer na mala. Por exemplo coisas de cozinha, panela, que eu sei que algumas pessoas têm um apego e preferem trazer os seus, não tem necessidade. Aqui as casas é comum ter todos as, os equipamentos de cozinha já nas casas que você vai alugar, então não tem necessidade. Há uma outra coisa que não tem necessidade, mas se você quer muito trazer é roupas de cama, roupas de cama, toalha e afins. Se você quer muito trazer o seu lençol traga pelo menos somente um lençol e uma toalha porque aqui as roupas de cama é super baratas. Bom, malas fechadas, né, para você aí já embarcar. E um ponto muito importante, tá, minha gente? É esse cadeado que é o TSA. Muito importante que sua mala tenha esse cadeado, porque, porque se, por exemplo, está no aeroporto a Receita Federal precisa abrir sua mala. E para não rasgar, né? Como você, eu sei que você já viu em vídeos, mala toda rasgada, toda quebrada, porque eles precisaram mexer ou precisaram ver o que tinha na sua mala e aí não tinha escadeadinho. Então, para eles, facilitam, porque vai ter escadeado e ele também não precisa quebrar toda a sua mala para poder conseguir ver o que tem lá dentro. Então, é muito importante você ter isso aqui, até mesmo por segurança mesmo da sua mala, as coisas que tem aqui. Ah, esqueci uma coisa super importante, inclusive, coisa não, né, gente? O nosso querido... Lineu, Vou botar ele na mala pra gente não. Ah, não, esqueci, gente, não é meu cachorro. Seguinte, tô na verdade fazendo isso aqui para te convidar para nossa live no dia 28 de setembro, tá? Não perca se você tem interesse aí de trazer o seu pet junto com você pro seu intercâmbio. Então corre pro nosso Instagram da SWA, que a gente vai estar tá falando tudo sobre trazer pet aqui para Irlanda. E essa foi a nossa dica rápida de hoje sobre fazer a sua mala. Se você tiver dúvida ainda do que colocar ou não colocar na sua mala, deixa aqui nos comentários que a gente está aqui para te ajudar. Ah, e não esquece de curtir, comentar e compartilhar com aquele amiguinho que tá fazendo a mala e precisa dessa dica. Até mais, tchau!